Olá, todo mundo. Eu sou a Isa e hoje nós estamos aqui para jogar pela primeira vez na minha vida Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Eu, na verdade, assim, não comprei esse jogo. Eu ganhei ele com o Prime Gaming, né, que é aquela assinatura da Amazon que você paga lá né, 9,90 por mês, e daí você tem o Prime, tem um monte de coisa, tem coisa pra jogo, tem jogo de graça, tem... Olha, já peguei várias coisas, e esse foi um jogo que veio de graça por causa dessa assinatura. De graça, mais ou menos, né? Porque eu pago 9,90 por mês. E eu gosto muito de Planets vs. Zombies, assim, o universo em si, eu só joguei dois jogos, o um mobile e aquele, assim, raiz, sabe? Aquele Planets vs. Zombies assim, padrãozão, 2D... Nossa, craquei 200 esse jogo <risos> pra jogar. Eu jogava quando eu era criança, eu adorava muito. Agora, esse, aparentemente, ele existe desde 2019, pelo que aparece aqui na, na telinha. Mas eu nunca joguei ele. E quando você vai pesquisar na Origin pra comprar, ele custa apenas 150 reais. <risos> então, assim, eu fiquei muito ansiosa pra jogar esse jogo, pra testar. Porque ele é bem diferente, mas ainda tá dentro do universo Plantes vs. Homens. Então, bora lá testar. Por algum motivo ele falou que ele tava encontrando uma partida pra mim. Tá, pelo visto você não tem nenhuma opção, você só entra aqui e ele vai procurar uma partida pra você, por isso que demora. eu tô achando que é um Barrel Royale. A questão é, eu não fiz nem tutorial, não sei como é que joga. Ai meu Deus, foi um avião. Meu Deus, eu quero <risos> que legal. Mansão Dave. O Dave morava num trailer agora aqui que é uma mansão. <risos> ah, <que bonitinho>. <risos> <risos> Como você quer ajudar? Explore e entre na briga. Explore. Zumbis estão capturando os planos com e fazem elas dançar para sempre. Se todas as plantas forem capturadas, os miolos da cidade ficarão indefesos. Fale com o Major Docinho no centro da cidade. Briga. Partida multiplayer online. Participe de batalhas: jogador versus jogador 8x8, onde ganha quem derrubar 50 oponentes primeiro. <risos> vamos brigar, vamos brigar. A gente vai explorar depois. Cara, essa dublagem tá muito boa. Essa voz original, no caso. Como que joga isso? Ah, eu tenho tiros. Ok. O que eu tenho que fazer agora? Tem que ajudar meu amigo? O é E cura, pelo visto. Ok. O azul é meu amigo. Eu não tô entendendo. Isso aqui é um inimigo? Não, é um amigo. Eu matei meu amigo? Ah, achei o bicho. Nada. Está parecendo um overwatch. E eu não sei jogar Overwatch. Uh. Ai meu Deus, eu fiz isso aqui! Tô aqui meu chão. Não tem entendendo nada. Por que, que a gente tá batendo nas plantas? Por que a gente não tem zumbi agora? Suporte. Ai, isso aqui é suporte. Eu quero bater. Ai. Foi ele que eu <risos> Vou jogar com esse bicho, que ele parece aquele daquela música Crazy Frog. Eu quero ser essa tia aqui, como é que faz? <risos> Começa a lutar melhor. <risos> Vamos humilhar também. Gente, eu não estou entendendo nada. Do Nemo tava batendo em mim. Era o pai do Nemo em forma de milho. Ai, ah, tá aqui aquele bicho. Lá, ó. Ah. Não Cada partida que passa, partida não, não morro... eu vou ficando mais público. A gente ganhou? Não, umas plantas ganharam. Vamos explorar, galera? Mas você é uma planta, por que eu fui mandada pra baixo sem plantas? Não vou pensar de perto, dá uma olhada nas pessoas não me desnunciando. Trocar equipe, troque para zumbis. Nossa, tô muito confusa. Ah, acho que foi aleatório. A equipe que eu fui. Até agora eu não peguei o estilo desse jogo. <risos> é muito fofa. Sério. Meu Deus, eu não acredito que eu sou esse ícone de planta. Sim, isso aqui é um jogo que a galera joga tipo, diariamente, pelo visto. Parece tipo um Genshin. Um RPG. Ou um Gacha. uma bagunça. Por que eu vou falar assim? Não! É Cadê? Como é que fica isso? 3 é mil moeda. Compre um item do senhor prêmio no sei das Plantas. Ai, olha como sofri! Deixa eu ver. Olha que fofo! Ai, eu posso trocar meu personagem. Eu adorava esse. Eu adorava esse bicho. Ele era meu favorito. Olha só o pai do Nemo. Acho que é o melhor, porque eu vi um monte com esse. Não lembro desse bicho. Esse aqui eu lembro. ai ah, esse bicho é bizarro, não. Ah, essa árvore. Eu o outro. Então, a gente tem os times, uma coisa meio Valorant, mas eu, eu tô achando que isso aqui é muito difícil pra minha cabeça. Eu aceitei um convite vídeo, a gente tentar jogar mais uma partida. Como é que faz? Seguindo. Ter habilidade física pra jogar é, essas partidas. Meu Deus do céu, eu sou horrível. Ah, pelo visto, tem algumas missões que dá pra fazer fora essa questão de batalha. Mas a gente vai deixar pro próximo vídeo essa questão de explorar, porque assim, eu ainda não tô entendendo absolutamente nada desse jogo. Eu preciso também um pouquinho mais dele pra gente poder explorar e fazer essa parte campanha, eu diria de história, que não é essa batalha maluca, que eu sou péssima, não entendi nada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quero que vocês me falem o que vocês acharam dele, se vocês acham que eu sou péssima mesmo, não entendi nada, ou se eu apenas não tenho experiência com jogos desse tipo... Eu achei jogo lindo, né, claro, assim, perfeito, sem defeitos, a voz original, a trilha sonora, tudo tá muito lindo. Eu tô muito ansiosa pra jogar essa parte de explorar, eu só não vou me estender num vídeo, fazer um vídeo gigantesco aqui. Então, se você gostou, se você quer ver eu explorando e indo esse outro modo de jogo dentro desse jogo, comenta aqui embaixo, se você gostou, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal. Tchau!